Olá amigas, olá amigos, faz um tempão que eu não faço lives, nem no Facebook, nem no YouTube, e agora começou o ano e ele já começou com muita coisa, né? muita gente tem entrado em contato comigo. Eu estou querendo voltar com as lives, mas eu preciso saber realmente se você quer. Então fica aqui o meu pedido, se você está interessada ou interessado em que aconteçam as lives de novo, eu estou pensando talvez começar a fazer semanal uma live do Mandato Movimento para contar todos os bastidores do que tem acontecido na política aqui em Caldas, na Câmara Municipal, das ações que têm sido realizadas. Mas se você quer, eu peço por favor que você vá para a nossa página no YouTube, é lá, é só botar Daniel Tigel, já me encontra e se inscreve no canal. Se eu chegar a 500 pessoas, está com 296, precisa de muita gente, precisa de mais 200 pessoas. Se chegar a 500 pessoas, eu vou iniciar. aí Então eu vou comprar de novo o plano que eu tinha e voltar a compartilhar com você é, as informações e ter um canal aberto de diálogo com a população, para que a gente possa fazer o nosso mandato movimento mais firme e mais presente. Hoje mesmo nós vamos entrar com mais ou menos aí uns 12 indicações e requerimentos na sessão de hoje da Câmara de 21 de Fevereiro e aí tem muito assunto para a gente tratar. Mas é isso, então vai ali, escreve no inscrever no canal para que eu tenha garantia de que vai ter um mínimo de público e eu possa fazer essas conversas. Inclusive se tiver ideias, sugestões, comenta aqui do que, que você acha que é importante estar tá sendo tratado nessas lives. Dá sua opinião, Vamos participar e vamos movimentar caudas com o mandato o Movimento Caudas. É isso, gente.